Bom dia! Já estamos aqui começando o nosso reorganize ao vivo, preparando tudo para vocês Aqui ó, tá dando uma espiadinha no que tá rolando E ó, vai rolar Organi... Carlinha aqui da equipe fofa mostrando que dá para organizar ao vivo e ainda de salto alto, gente O que, que nos espera hoje, hein? Muito conhecimento, muita organização, muita coisa boa que vendo aqui de trás tudo que tá rolando. Olha o tanto de coisa aqui, gente, pra fazer o rolê acontecer. Mega produção! É aqui no Organiza ao Vivo! Dá umas coisas assim, eu falo: Menina, deixa eu te falar um negócio. Então, esqueci. A sua vida é só você memorizar uma saída daí o teu clima. Thank <laughs> por aqui, interagindo com os expositores, nossos patrocinadores maravilhosos Olha esse porta biju de viagem da HL, organizadores e muitas colmeias por aqui também e aqui a Box Mania Sempre com caixas incríveis Muito lindas Práticas Olha esse organizador que maravilhoso também Ótimo pra sapatos debaixo da cama, hein? E a Dello também tá aqui, gente Olha essa paleta de cores maravilhosa Toda rosé Pra quem tem ateliê, ó Sensacional Materiais de escritório Pastinhas, lindo. E aqui a gente tá na Alfra Fabricar Ideias. Com as necessárias maravilhosas da dona Ana, colmeias. Isso daqui, gente, é maravilhoso. Tipo uma pochetinha pra você trabalhar com. E aqui, ó, tudo que ela faz de mais maravilhoso. Ó, packs, saquinhos, necessários, colmeias organizadoras, tudo. Tá aqui no meu papo, ó. Com a Priscila. no interior para acabar com essa coisa de que no interior a gente não consegue clientes é, consegue e quais áreas são outra coisa é só a gente usar a mesma lógica que a gente usa no método que o método de organização tá a gente consegue fazer organização de qualquer espaço e se você não domina o assunto se então ele prefere a sua virada pra lá ou se ele prefere a roupa virada pra cá e olha essa coisinha delicada ó oh, gente semi-joia da Francisca Joias Cabide que é basicamente o que a gente mais ama e aqui o nosso grande lição que a gente aprende no método Reorganize. Conjunto a gente guarda o quê? Junto! E ó, camisetinhas pra sempre enfatizar esse ensinamento que muda e transforma vidas. Show! Oi, Boa noite, meninas. Opa! Legal! Olha, seguinte, eu tô aqui com um tempo curto, né? Sei que a gente já tá nessa jornada há um bom tempo, então eu. E aqui a confraternização não para, né, gente? Tá evento até agora! Mamãe! Vou cortar o bolo! Eu recebi muitos um monte de presente fofíssimo hoje, só que ainda não tive tempo de abrir todos. Esse daqui eu tive que abrir hoje porque ele tem data de validade, né, da desde que Desde muito obrigada. Então, desde agora a é. gente vai comer o seu tá? E olha só, olha que fofo, gente, que ela fez. Sou eu, de macacão, gravidinha, com o Google do lado. Tem até o cabidinho no braço, gente. Bom dia, meu povo. Segundo dia desse evento maravilhoso que eu me organizo ao vivo. Vamos ver como é que tá a expectativa pra abrir as portas. Todo mundo aqui esperando já. Ih! A expectativa! do palco estão elas a Michele a Tereza e a Regina olha que maravilhoso cada uma de uma turma curtindo muito aqui o evento a equipe tem modelo tem maquiadora Tem de tudo ó. aqui ó nossos patrocinadores ganhando um agradinho nosso é assim que a gente cuida de todo mundo é equipe fofa é equipe <risos> fofa é muito fo E agora, eu quero dar mais um, porque é o canal de Muxinha 3. Ideias, a arte, a Leroy Beli, que estão bem aqui com a gente. Ideal é PAC Organize, a HL Organizadores, a Pox Mania é louca, e a shopping quer é, é muito obrigada e eu sei que as vezes acontece um pouco de você nossa, meu Deus por que isso está acontecendo comigo e se isso está acontecendo com você o que vai é acontecer e é lá na frente de todos os caras sempre, mas é muito 35 minutos com voo e eu viajo 270 dias por ano. Isso dá 150 horas, são mais ou menos 7 dias. Quer perder uma semana por causa da pavor? Agora, você pode ver um quanto de foguete aqui? Vai sentir que é confortável para qualquer outro. Então o que eu vou assistir aqui, sim, foi que o meu emagrecimento. Mas eu quero que vocês já falem, vamos lá, se abstrairem e entenderem os passos que eu tomei para continuar. Aqui os organizadores da arte, utilidades, que é sempre nossa parceira também. Bri confia super no produto deles, usa sempre. Nos projetos de organização, essa sexta, inclusive, ela tem. Agora, tarefas do dia a dia. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer semana que vem? Eu com então, vocês, gente. Ninguém sabe tudo sempre. A gente vê como as pessoas se compõem. É muito interessante, é a observar como as pessoas se produzem. É legal, a gente recomendo muito, tá? que vai? A bolsinha aqui, agora, de volta, né? Com a bochetinha. é que aqui, não gostou? Faz bem, faz bem, faz bem, faz bem, faz bem, faz bem, faz bem, faz bem, faz uma faz bem, faz bem, Bate um papinho... Uh! <risos> o pessoal tá animado mesmo na fila, ó! Uh! Oi, gente! Nossa, a fila tá tão... Agora eu quero ver onde acaba essa fila aqui, ó! Quero falar com o pessoal que tá aqui no final da fila... E aí, gente? Vai ser rapidinho? Vai ser dolor? Vai valer a pena? Vai valer a pena! Vai, vai, vai. vai! Agora a última da fila é a Vanessa, por um ótimo motivo, porque Vanessa estava gravando um depoimento para Priscila. Depoimento muito emocionante, né Vanessa? Muito, muito, muito! Já chorei, já me acabei de chorar, já borrei toda a maquiagem... <risos> Oi gente, até agora tem gente colocando aqui o que a organização transformou na vida delas. Até agora tem muita coisa, olha isso! E esse ano, tá saindo melhor ou pior? Eu, assim, achei que eu me conheci e tal. Não me conheço. eu fico pensando, 2019, eu preciso fazer uma terapia antes de vir, vai dar tudo certo. Como é que vai ser, meu Deus? Agora, falando, saldo, saldo final. Falando sério, foi surreal. Surreal, quando eu falo assim, o que vai ser de 2019, que eu não consigo imaginar algo melhor do que isso. Não consigo, minha, minha mente acabou aqui. A gente e aí? vai ter que tomar muito pra superar gente. Vocês acham que acabou? Aqui, ó, pra onde a gente vem depois. Né? Agora sim, a gente tá comemorando, né? Agora estou de volta no meu Stories, tá? Hoje, meio viva, porque, né, depois de dois dias de evento, a gente fica meio cansadinho, né? Mas a gente tá aqui ainda animado, comemorando, tá Sei que foi uma chuva de Stories aí nos últimos dias, mas a gente precisava compartilhar com vocês cada minuto desse evento, que foi... Incrível, foi mágico, foi maravilhoso!